E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de YouTube. No vídeo de hoje, a gente tá começando as feiras, gente. Feiras, feiras pra rebelião. A gente vem pra um hotel pra passar a rebelião, praia, piscina, tudo, gente. Tudo que a gente merece depois de ter trabalhado o ano inteiro, né? E aqui a gente está muito feliz e muito empolgado para mostrar para vocês tudo que a gente vai estar tá fazendo, tudo que vai acontecer nesse blog Sound da Melhor, sabe? Então, bora começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal de YouTube, me segue lá no Instagram também, que eu vou postar muitas fotos lá no meu Instagram, então vai lá, vai lá, corre lá e me segue lá também. Se inscreve nesse canal, deixe seus likes, deixe seus comentários e bumbora! Oh gente, eu vim a comprar essas taças aqui E aí terminei com os sapatos Olha a ele <risos> Ei, Eu tenho dinheiro para todo mundo, eu estou dizendo. eu ver o que você tem. Eu tenho para todo Eu vou colocar 5 dólares 5 dólares? 5 dólares é me seu esse é o primeiro quarto que a gente vai ficar só por hoje. E aí, amanhã, amanhã a gente vai trocar de quarto. Vá para um outro hotel. Tá lindo, viu? Baby, you don't know what you do to me. Between me and you. I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give. You can't be replaced. So now Olha esse lookzinho Muito bonequinha Então gente Agora a gente vai para um museu É uma caçona que é feita no anos sei lá muito anos atrás mas é muito bonita pelas fotos no internet é muito bonita e eu tô muito empolgada para ver tudo que tá lá dentro não sei se a gente vai poder gravar coisas lá dentro porque é um museu né então acho que eles não vai deixar que a gente grave mas eu vou tentar né A gente pegou acesso total para tudo aqui, ó, oh, tem muita coisa para ver, tem o museu dos cercos, museu de arte e tem a mansão, a caçona. <risos> Meu Deus, é muito lindo aqui, é hermoso, gente, é hermoso. Gente, olha a piscina que eles usavam na época, imagina a gente usando essa piscina nessa época, né, dos vestidos, né, daqui a moda era diferente, meu Deus. Turn me inside out, certain, make my certain, beat. certain, no one else, certain, certain, you're all I need. Everything you apaixonada com tudo, gente, pela arquitetura, a vista, meu Deus. Eu preciso um namorado que construa uma casa assim para mim, porque a história fala de que o namorado dela ou o esposo dela construiu a casa para ela. E eu preciso, eu preciso também, né? Eu amei. Sério, gente, é surreal aqui. É lindo demais. E eles deixam você gravar tudo. Então, grave muito, muito para vocês. É... Vou mostrar, vou mostrar mesmo pra vocês tudo que eu gravei, porque tá lindo demais. Galera, estamos no, no Museu do Circo agora, oh que beleza! Oh galera, se a gente está tá no museu do circo, oh. a gente já terminou com o museu, gente, é surreal a experiência, eu amei demais, é, o museu do circo, gente, que legal, e o museu também da artes. todas essas pinturas que a gente viu, todas essas artes que a gente viu no vídeo, foram comprados pelo John Ringling, que é o o dono da caçona que eu mostrei para vocês que ele fez para a esposa dele ele mandou fazer essa caçona para a esposa dele pelo amor que ele tem por ela ou tinha por ela porque tá morto, né? mas enfim, eu amei, surreal o passeio foi demais amei bem é, se você tá aqui na florida na Sarasota Soda, bem para cá que foi demais demais o museu e espectacular tudo que que a gente viu é tipo nossa mas agora a gente vai de volta para o hotel e eu acho que a gente vai para para piscina para terminar a noite né duas horas do rio <risos> é liga, vai ser a tradição, todo vlog tem que aparecer agora. É, todo vlog tem Patrick. Esquece. Ai, esquece. Esquece tudo. A mãe tá chor... estourada. Tá é, é mesmo. A gente piscina, a gente vai entrar na piscina agora. São as 8 da noite e eu vou entrar para a piscina mesmo, vou mostrar para vocês meu biquíni e vou tirar umas fotos e vou piscina também, então vambora. Então, vambora piscina gente, nessa hora são as 8 da noite e a gente tá aqui, vai rolar a piscina. Eu vou tomar esse tempo agora para falar para vocês uma coisinha que é que a gente vai trocar de hotel porque a gente só pegou esse hotel porque o outro que a gente vai não tinha espaço para hoje então como a gente queria muito vir para cá hoje a gente pegou esse hotel e aí depois a gente vai para o outro amanhã o outro é muito bonito pelas fotos é muito bonito então eu quero conhecer muito para ver se é verdade né, que é bonito mas enfim, a gente já tá quase terminando aqui na piscina e vai pro quarto comer uma pizza, uma bela pizza, né? E aí depois vou minhas fotos, postar uma foto talvez e dormir. Eu quero muito dormir, porque assim, com tanto trabalho que a gente tá tendo eu nem dormi direito faz um tempão, então eu quero muito dormir mais. Mas olha essa biquini top, gente. Biquini top da SHEIN. Eu comprei da SHEIN. E recomendo demais para vocês! Muito top! Estamos aqui no quarto. Agora eu vou tirar essa maquiagem, vou tomar um banho, vou editar fotos e vídeos e vou ir na cama. Sou de boa, né? mais um vídeo para vocês, vai ter mais blogs dessa viagem que a gente tá fazendo, mas por hoje é foi. Então a gente tá aqui agora na no quarto, eu vou editar minhas fotos, editar meus vídeos que eu vou postar para vocês, provavelmente seja esse vídeo o primeiro, porque é o primeiro dia aqui, né? E aí depois vou ir postando outros também. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, e também se inscreve no meu canal, deixe seus likes, comenta lá embaixo o que você achou desse, dessa viagem, desse vídeo. E é isso, gente. Até a próxima. Beijos.